Prezados alunos, eu sou o professor Marcos Roberto Kiu, sou professor concursado do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro, com mestrado em Contabilidade e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Paraná, e estarei conduzindo esta disciplina com vocês, a disciplina de Contabilidade Geral, para o curso de Bacharelado em Administração Pública. É, vocês vão verificar lá no Moodle, né, vocês vão ter acesso ao plano de ensino da disciplina, né, e demais conteúdos, mas nesse momento eu quero falar é, não especificamente do, do, do conteúdo, mas especificamente da disciplina. Essa é uma disciplina é, que não não está ligada diretamente ao à formação do administrador, mas é uma disciplina extremamente importante para os administradores, tendo em vista que a contabilidade é um, um conteúdo que é, facilita e auxilia muito o dia a dia do administrador e também é, para as pessoas no seu dia-a-dia, dia, mesmo que não sejam no nível empresarial. Contabilidade ela é aplicável tanto para instituições privadas quanto para instituições públicas e também pode ser utilizada é, para pessoas físicas. É, a gente vai trabalhar é, na disciplina a percepção básica da contabilidade, que a gente entende que vocês, enquanto administradores, não precisam efetivamente saber fazer contabilidade, mas vocês precisam conhecer as bases da contabilidade entender como que as informações são geradas, como interpretar os relatórios contábeis para é, conseguir assimilar as informações e tomar decisões com relação a isso. A contabilidade tem é, algumas definições e algumas perspectivas, nesse momento eu quero destacar com vocês duas perspectivas que eu acho que é extremamente importantes para a administração de uma organização, né, quer seja ela pública, quer seja ela privada, que são a questão de controle e a questão de planejamento. Para a questão de controle, né, a contabilidade ela é uma ferramenta extremamente importante porque ela registra todos os fatos e atos administrativos que podem ser mensuráveis. E, a partir disso, você consegue controlar a, as coisas dentro das organizações. Né? Por outro lado, nós temos a questão de planejamento. E o planejamento é extremamente importante no âmbito das organizações e também no nosso dia a dia como pessoas físicas, mas no âmbito das organizações se, se torna muito mais importante, tendo em vista os atuais é, parâmetros de concorrência, de exigências, então, o planejamento se torna é, extremamente importante. E para você conseguir fazer um planejamento, você precisa é, ter informações. E a contabilidade é uma das principais fontes dessas informações. Né? Como, como eu comentei antes, com, com a perspectiva de controle, ela acaba registrando tudo, né? e esse registro acaba servindo de base para todo o planejamento organizacional. Então, essa é uma disciplina é, que é uma disciplina importante para os administradores e se você pensar dentro dessas duas perspectivas, ela é, é bastante interessante. Né? Então, como eu comentei, a gente vai trabalhar para que vocês tenham uma noção boa da contabilidade, principalmente da questão de como que ela se desenvolve, né, como você fazer a contabilização, mas não com o foco de vocês aprenderem a contabilizar, mas sim entender como que a contabilidade funciona, e depois... Né, é, como você é, interpretar as informações que são geradas é, basicamente a partir dos principais demonstrativos contábeis. Em outras disciplinas, possivelmente, vocês vão é, ter outras é, interações com a parte contábil que vai auxiliar vocês na formação e no aprendizado é, do conteúdo que a gente vai trabalhar um pouco dessa disciplina. Desejo a todos um bom proveito, né, peço que se dediquem às, às leituras é, e a temática. Né, ou, existem vários materiais que eu vou disponibilizar no e-book e, e no, no conteúdo da disciplina, alguns é, a maioria deles opcionais né, e alguns alguns obrigatórios. Os obrigatórios é, é, é fundamental que vocês leiam e assistam né, para ter uma boa assimilação do conteúdo e os opcionais para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais. E aproveito pessoal para me colocar à disposição. Para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter durante a disciplina, é, podem me procurar, podem procurar os tutores. Né, a gente vai ter os horários para conversas, a gente vai ter o fórum, então estou à disposição sempre que vocês precisarem. Né, podem ficar à vontade para entrar em contato.